Vande Guru Pada Dandam Bhakta Bindasamannitam Chaitanya Prabhu Vande Nitha Nanda Sahoditam Se Nanda Nanda Nanga Vande Radhika dayam Gopi Jano Samayuktam samayuk Bindavanam Manukram Vãn-xhá-kalpa-tarú-vas-yakipá-sindhu-vevacha Phatita-nã-ng-pávane-bhavas-ná-vevhyo-namu-namah ng karoti lang Yat-kipá-ta-mahang-bande-paramá-nan-dham-advam vrindá Devi Shatovatui namu namaha Nara Nara namaskito norun chayva norotamam Devi saraswating vassam tatu, sam tatu jayo mudire Shankirtanekish tu pudish Gauri o patrasho prakasan echa guru hokti yukto Bhakti promodaksh jagod varana. Deyam sada paribhavagnam avish Te padam siva virinchenotum saranyam. Betati hum ponotapa levava diputam. Bandem ha charona charona Yat pa the palavanakachanda Bespo rejeito, campeche. Urna Urna, nuraga, sosagrosara murti. Saradhi, kame, kadan, kikarosh. Sri Krishna Chaitana, pravunita, nanda. Sri Adaita daita Hara Sivasadhi, Gaura Bhakta Binda. Shri Krishna Chaitana, pravunita, nanda. Shri Adhaita Vada Dharasivasadi Gauta Vinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Ram Hare Rama, Rama Rama, Ram. Hare Hare Ajana Bhujau Kanaka Vadaato Shankirtanai Kapitaru Kamala Yotakshu Visham Baro Vijabaro Jogadhar Bande Jagat Priyakaru Karuna bhataru. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram ram ram mohare hale namami gange tava pad pankajam sura bandito dipa rupam bhukti chamukti sinitam sada naranam Ganga taranga ramani ajata kalapam gauri nirantara bibushi hitobam bhagam nara yuno priya mananga madha puharam baranusipura pati bhajavi shanatham vagi sajusho badane mi Jasya stehe da sambid, maham Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Rama, Hare. Padanti tat tat sattam yad jnana maddayam brahmeti paramatmeti bhagavāniti sabdati Badanti tat-tat-tabidam sattyam yad jnana maddayam brahmeti paramatmeti bhagavāniti sabdati Gauriya Sim, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur O Paramahamsa Jagat Guru disse, enquanto o pensamento, a filosofia Mayavadi estiver neste mundo, vichar significa ideia, conceito, pensamento, até então nós não vamos conseguir pregar Shuddha Bhakti, a -bhakti, Bhakti mais pura, de maneira perfeita. Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, o Paramahamsa Jagadguru disse, Enquanto a filosofia Mayavad estiver aqui neste mundo, até então, a pregação de uh, Shuddha Bhakti não poderá ser feita completamente, de maneira perfeita. E este é um grande problema. Prabhupada Bhakti uh, explicava e manifestava uma dor, um desconforto. Ele dizia que aqueles, os maiavades, tinham entrado dentro da sociedade uh, dos vaishnavas. Muitas vezes ele repetiu esse ponto. A partir desse momento que os Mayavadis entraram na nossa sociedade, vestidos de vaishnavas, um grande problema se levantou, uh, se manifestou. Então, a partir desse momento que os Mayavadis se vestiram como Vaishnavas e entraram no ambiente do Vaishnavismo, um grande problema começou. E que problema foi esse? O que significa Mayavadi? Shilasham Das Babaji Maharaj explicou isso muitas vezes. Então, aqueles que não acreditam nas instruções dos santos, dos devotos puros, ou seja, que não seguem estas instruções, eles podem até falar dessas instruções, colocar tilaka, cantar os santos nomes na mala, mas. Eles não seguem. Você pode verificar isso, vá lá ver, analisar os grupos. Você vai encontrar quem, uma pessoa que tem fé firme nos Vaishnavas, no Senhor Supremo, no Guru Varga. Prabhupada Bhaktisiddhanta explicava isso. Mais ou menos, todos estamos contaminados com esse Mayavadismo com essa filosofia do Eita, com a filosofia, com o pensamento, com o comportamento de quem está uh, querendo ser adorado, querendo ser servido, ou de alguém que acredita 50% no que os Vaishnavas falam, mas em 50% ele não acredita. Ou você acredita 90% e 10% você guarda para sua própria mente. É Para é, o espaço onde você não tem fé, nas coisas que você não acredita. Quem pode provar que tem 100% de fé no que os Vaishnavas falam? É muito difícil conseguir provar, colocar em prática isso, não é? Então, todo o campo devocional, nós estamos, na verdade, é, na linha de Sarasvat Gaudiya Parivar, ou seja... Uh, no conhecimento que vem de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Parivar significa seguidores. E existem grandes contradições dentro do âmbito dos Vaishnavas, em todos os lados. Our, even, even Mesmo dentro do nosso grupo, even da nossa escola, da nossa Sampradaya, da nossa sampradaya. Você vai encontrar diferentes discrepâncias, diferentes problemas. Porque as pessoas falham ao tentar seguir Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada, porque elas não conseguem segui-lo, porque elas não o seguem. E todos os problemas se manifestaram por conta disso. E chegou a tal ponto que no momento atual, quem pode apontar para alguém, você é um Mayavadi, ou para aqueles babagis do outro lado do rio, vocês são sarrajias. Porque nós estamos nos comportando como sarrajias, eu estou fingindo que estou entendendo, eu estou ouvindo coisas antes da hora, então como é que eu vou brigar com quem está fazendo isso? Na nossa própria Sampradaya, não na nossa própria a escola, a believem, maioria das pessoas, dos indivíduos que participam do nosso, uh, da nossa sociedade Vaishnava, não acreditam que nós tenhamos uma conexão genuína so com Madhva Acharya. Acharya. A maioria. Pensa, não, na verdade, okay. nós não temos uma conexão. As pessoas dizem, as dizem isso, as shenavas disseram isso, mas a gente tem uma um, meia conexão. não entendem essa básica é, ligação que nós temos, esse link que nós temos com o Acharya. Pois, tais pessoas podem até pensar que são muito eruditas, mas, na verdade, eles são tolos. Eles vêm brigar conosco, ah, nós não temos conexão com Madhvacharya. como é possível? Ele se manifestou antes de Mahaprabhu. Ah, eles vão dizer, só Baladeva Vidyabhusha, né? esse membro do nosso Guru Varga, tinha uma conexão, porque ele veio dessa sucessão discipular. Caso contrário, nós não teríamos nem essa conexão. Eles não entendem a nossa conexão fundamental com Madhvacharya. As pessoas, na nossa sampradaya, repetem isso, falam assim. Eles não entendem que tipo de conexão nós temos com uh, Madhvacharya. Se você observar, se você for uh, assistir, eu permito que você vá assistir todos os lugares os grandes acharyas reconhecidos pelo público. Veja que tipo de realização eles têm acerca desse ponto. Vá checar para você ver se é. eu estou exagerando, de Shambhava. Thakur disse muitas vezes nos seus escritos: aqueles que entram no nosso gaudia, na nossa Gaudiya Sampradaya, são os mesmos que vão violar essa conexão em relação com Madhvacharya, Eles vão cortar essa conexão. Eles não estão prontos a acreditar nessa conexão. Tais pessoas, na verdade, são inimigos da nossa gaudia. Sampradaya e Bhaktivinoda Thakur declarou isso. Então, eles estão dentro das nossas sangas, dentro das nossas instituições e falam como nossos inimigos, como tolos, eles deveriam ser. Expulsos. Pois a nossa conexão com Madhacharya é real. E quais são os documentos que provam isso? Como nós devemos entender? Quais são as evidências? Por que as pessoas lutam contra isso? Eles apontam um verso do Chaitanya Charitamrita, no qual nós encontramos que. Chaitanya Mahaprabhu, quando estava viajando pelo sul da Índia, foi até Udupi, a região de Madhuacharya. E ele vai conversar com os acharyas que estavam vivos naquela época. Mahaprabhu, de maneira muito humilde, vai lá discutir e ele vai dizer, olha, eu não tenho conhecimento filosófico nenhum, vocês podem me ensinar, diz ele, de maneira muito humilde. O próprio Krishna Chaitanya Mahaprabhu. E os acharyas daquele Porque momento, I naquela época, naquela época, nós sabemos seven, know, seven época, que existiam sete acharyas, era um grupo de achárias, Sete ou oito, oito, eram oito acharyas. Era uma congregação de acharyas que dirigia o templo de Madhuacharya em Udupi. e Com eles, Mahaprabhu teve uma conversa e aqueles acharyas Falaram coisas imperfeitas para Mahaprabhu. Eles disseram que mukti era o objetivo principal, a liberação no braman em pessoal. Esse era o tópico principal estabelecido por Madhvacharya. Mas Mahaprabhu, ah, muito humilde, vai eh, desmascarar esta versão. Como? Como nós estamos tentando fazer agora. Uh, muitas pessoas dizem, nós seguimos o Mahaprabhu, se eu perguntar para você, o que, que você vai dizer? Se eu disser para você, olha, você não está seguindo o Mahaprabhu, você vai ficar bravo, não é? Todos estão uh, declamando, proclamando, eu estou seguindo o Mahaprabhu, através o rio vai falar com os babagis do outro lado, que não tem caráter nenhum, estão dizendo, nós estamos seguindo o Mahaprabhu. Quem está seguindo, quem não está seguindo, quem pode estabelecer? Quem? Só a Prabhupada Bhaktisiddhanta pode estabelecer Bhakti Pragyana Kishara Goswami Maharaj, Bhakti Rakshak Goswami Maharaj pode estabelecer isso. Mas os tolos que se autoproclamam seguidores de Mahaprabhu sentados em seus tronos, eles na verdade deveriam ter a coragem de descobrir que eles não estão seguindo, que a situação deles não é como eles declaram. Do outro lado do rio, todos vão dizer, nós seguimos, Mahaprabhu, e eles vão dizer, ah, Gaudiya Mata é que não segue, Mahaprabhu, nós sim seguimos, ah, Gaudiya Mata é inútil, não vá lá, você vai perder sua vida espiritual, eles não têm nem parampará, dizem esses falsos babajis do outro lado do, do, do, do Ganges, eles não te dão sua forma espiritual eterna, para que, que você vai lá? Hum. Eles falam como se isso pudesse ser distribuído de maneira fácil. Como então nós vamos detectar quem está seguindo Mahaprabhu e quem não está? Essa é a função do Parampará, da sucessão discipular. É a função científica, a utilidade científica do Parampara. Que, que reside no seguinte fato no seguinte fato. Nós precisamos receber. Os mesmos ensinamentos que foram pronunciados por Mahaprabhu, essa é a função do Parampara, manter esse ensinamento intacto. Os mesmos idênticos ensinamentos de, você vai receber de Bhakti Thakur, de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então não é uma questão de brigar e discussão, não é uma questão de discussão. Nós temos que receber e repetir os mesmos ensinamentos. Mesmo na época de Mahaprabhu, muitas pessoas não conseguiam entender o seu comportamento. Por que Mahaprabhu agia de determinada maneira? Quem esclareceu as ações de Mahaprabhu foi Bhakti Vinodhatakuri e Bhakti foram eles. Eles esclareceram, deixaram compreensível as ações de Mahaprabhu. Essa é a utilidade do Parampara. Então, nós vamos alcançar o sucesso espiritual se nós mantemos a pureza do fluxo filosófico e do comportamento da nossa sampradaya. sampradayik dhara, dhara significa fluxo. Mas depois, o que aconteceu? O que nos trouxe na situação presente? As pessoas não seguiram isso. Da mesma maneira, quando esses babajis Sahrajiyas Hoje em dia, 98% das pessoas da nossa sampradaya, da Sociedade dos Vaishnavas não têm ideia do que Prabhupada Bhaktisiddhanta queria realmente dizer. Eu não vou fazer nomes aqui, mas existem acharyas, sahrajias, que brigaram com Sridhar Goswami Maharaj, dizendo besteiras. Quanto ao Zaldia, com Bhakti Rakshak, Maharaj, que pronunciava um siddhanta perfeito. Eles desafiaram Bhakti Rakshak, Maharaj e disseram, quem é você? Quem você pensa que é? Eu poderia mencionar o nome desses acharyas, mas eu não vou fazer isso. Isso criaria problemas. Nós precisamos estabelecer o siddhanta, não brigar com ninguém. Eu não tenho intenção de brigar com ninguém, de Shambhava. Eu só quero estabelecer a filosofia, o siddhanta. Se as pessoas puderem entender sem precisar de mais explicações, eu fico feliz. Como o que disse Das Kaviraj Goswami. Nós temos medo de falar sobre o sidanta, siddhanta, sobre os passatempos da raça. Ele disse, nós temos, tememos falar sobre isso. Porque aqueles sahrajiyas, aqueles falsos vaishnavas, vão fingir que vão entender. Eles não conseguem alcançar a conclusão verdadeira. Então, nós estamos salvos por não falar sobre isso. E assim, nós nos sentimos bem felizes de ter medo de tocar esses assuntos, que podem ser incompreendidos, mal compreendidos. Mas as pessoas brigaram com Bhakti Goswami Maharaj por conta disso. Mesmo ele dizendo coisas perfeitas. Por que, que elas faziam isso? Porque se você seguir esses Vaishnavas rigorosos, você não fica popular no mundo afora. Então, eles não seguem Bhakti Goswami Maharaj porque eles precisam de fama. Eles querem falar sobre o que é proibido, para receber fama, para que as pessoas vão lá curiosas ouvir. Então, de uma, de uma grande Gaudiya, sociedade da Gaudia Mata, eles estabeleceram esse Siddhanta. Nós não estamos na Sampradaya de Madhvacharya. Esse Maharaj, eu conheci ele pessoalmente, disse Shandas Babaji Maharaj. Ele pediu para que eu lesse o seu livro, ele não era da Bengala, ele era do Assam, ele era Assami. E eu fui ler este livro e eu não tinha entendido que ele ia querer me envolver num serviço discrepante, equivocado. Quando eu peguei o livro e falei, meu Deus, por que você vai publicar isso? Sim, nós não somos da Amado Assam Pradaya. E eu perguntei de Shambhava, ô oh, Maharaj, quem disse isso para você? E ele era sênior a mim. Ele tinha mais de 80 anos e eu tinha, o quê? 50, 51, 52. Como que eu ia poder brigar com ele? Ele era sênior a mim. Ele disse, Maharaj, por favor, me permita, disse Shambhava. Você permite que eu escreva uma, um siddhanta que vai provar o contrário, que nós somos? Então, nós poderíamos publicar assim. Eu publico aquilo que diz ao favor e você publica aquilo que diz contra. Que tal? Porque daí as pessoas vão poder entender as duas <risos> versões. Aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Vamos publicar assim? Pela tua misericórdia. Eu vou escrever o fator positivo. E ele concordou. Mas quando eu fui para Vrindavan e voltei, e fui até a a um, o Thirobhav, do fundador desse templo, eu vi que eles já tinham publicado esse livro e me deram esse livro. Eu abri e falei, meu Deus, ele publicou tudo sem a parte positiva. Alguém deve ter dado esse conselho para ele, ah, Shambhava é inútil, publica já. Ah, eles têm dinheiro, eu não tinha dinheiro, então eles publicaram. E naquele momento, eu coloquei a mão no Samadhi do fundador daquele templo, que era um grande Vaishnava. Eu disse ao oh, Maharaj, eu disse ao oh, Samadhi do Vaishnava, se eu sou teu filho, eu vou poder esta estabelecer esse Está correto. Num livro. Mas ele nunca respondeu. Eu publiquei o livro de Shambhava, mas aquele, o autor do livro que negava esse ponto, nunca respondeu. Ele abandonou o corpo uns cinco anos atrás. Então, em quase todos os templos, você vê que eles recitam o Chaitanya Bhagavata, mas quem entende o Chaitanya Bhagavata? As pessoas recitam sem entender, às vezes, e explicam de maneira errada este verso. E o que nós podemos esperar? Quem vai explicar para as gerações futuras se a, a, a fundação do conhecimento Vaishnava, está quebrada, está contaminada time, com imperfeições. Mahapur, Muito bem, quando Goranga Mahaprabhu Mahapur, when, when encontrou there, com aqueles acharyas em Udupi, a Sampradaya já não seguia And mais Madhuacharya. Eles haviam já distorcido a filosofia que Madhu Acharya estabeleceu. Eles já tinham estabelecido outra coisa. É o que acontece com todas as instituições, em Kaliuga. Por isso, Mahaprabhu vai apontar. Se na sua sampradaya, na sua sampradaya, nós encontramos dois. Nós temos dois tópicos. Um, dentre os quais uh, um é mukti, diz Srila Maharaj Shambhava. Eles seguem dois objetivos, focando em mukti na liberação impessoal, disseram esses acharyas para Mahaprabhu. E Mahaprabhu disse, ah, eu acho que você não vai discutir a verdadeira, o verdadeiro objetivo, que é Bhakti, porque você está me vendo vestido de sanyasi. e vocês pensam que eu sou um Mayavadi, Mahaprabhu respondeu humildemente. É por isso que vocês estão escondendo o tópico de Bhakti, vocês acham que eu sou um mayavadi, por isso que vocês estão guardando os segredos de uh, Madhacharya? Vejam como Mahaprabhu responde de maneira sátvica e humilde. Madhacharya, porém, estabeleceu Bhakti e nós podemos comprovar isso através de vários documentos. Muitas sociedades estão dizendo tolices a esse respeito. Yeah, sobre Chaitanya Mahaprabhu? Por isso as pessoas não conseguem concluir a verdade. Eles vão, pessoas vão dizer: Ah, Mahaprabhu já falou aqui é, que é, ele não conhecia a filosofia, que é, aquelas pessoas estavam certas, mas eles não entendem o ponto de vista humilde de Mahaprabhu naquele momento. Você poderia provar que Mahaprabhu disse coisas imperfeitas? Ah, para nunca disse coisas imperfeitas. Ele nunca autorizou esse tipo de filosofia. E nem Acharya autorizou esse tipo de filosofia. Esse é o coração da questão. Então, já naquela época, muitos acharas estavam desviados do caminho principal. Então, Mahaprabhu começou a explicar o Vaishnava Siddhanta Siddhantavichar para aqueles mesmos acharas. Porque Madhachara é um avatara de Vayu, ele é um grande Vaishnava. Ele é um avatara de Hanuman, de Hanumanji Maharaj. E também um avatara de Bhima, pois todos eles são... Ah, manifestações de vayoteva, do semideus do vento. Acharya nunca diz coisas erradas. É o nosso erro quando nós não compreendemos o que o acharya explica e não o erro do acharya. Se nós não compreendemos o coração de um santo, o problema é nosso. Pense, por exemplo, no caso de Prabhupada Bhaksidanta ou de Bhakti Quem consegue entender Bhaktinoda Thakur, Prabhupada Bhaksidanta? Quem consegue entender Maharaj? Se eles entendessem, por que estaria todo mundo se comportando de maneira equivocada, falando sobre o que é proibido, não dando indicações sobre o que pode nos derrubar do processo e dizendo só coisas positivas, quando isso é proibido? No Bhagavatam está escrito que dentro do Parampará, alguns membros seguem a filosofia perfeita e desviam. Isso está escrito no Bhagavatam. Então, isso é um fato que acontece. Alguns seguem o caminho correto dentro do Guru Varga, dentro da sociedade de uma instituição, de uma sucessão discipular. Isso está escrito no 11 canto do Bhagavatam. Nós já falamos sobre isso. Então, existem aqueles que desviam a filosofia dentro do, do, do Parampara e aqueles que seguem de maneira perfeita. Esse é um grande teste. Então, as pessoas desviaram a filosofia de Mahaprabhu, desviaram a filosofia de Bakfinaldhattakur. Os nós não temos poder, nós não temos força. Ah, por que, que nós iríamos brigar com as pessoas que defendem versões adulteradas? Mas nós temos uma conexão de 100%, total, com Madhuacharya. E ele, como Maharaja já explicou, ele é vai o Avatar, ele é um avatar do semideus do vento, vai o Deva. Vejam, os próprios Kumaras, os quatro filhos do Senhor Brahma, os quatro Kumaras e Ananta Deva, a personificação da serpente de infinitas cabeças, se sentaram para ouvir Madhvacharya explicar o Srimad Bhagavatam. O Bhagavatam Bhagavata, Bhagavata Mahapurana. Os quatro Kumaras e Ananta Deva se sentaram para ouvir a a tika, o comentário do Srimad Bhagavatam pronunciado por Madhvacharya, com toda a paciência e atenção. E depois de uh, ouvirem, Anantadeva pronuncia o Bhagavatam o tempo todo com suas infinitas bocas, mas ele pessoalmente veio ouvir Madhvacharya. Depois de ouvir esse comentário de Madhuacharya, esses quatro filhos perguntaram, para Deva, que é uma expansão do próprio Balarama. Ó oh, Prabhu, nós gostaríamos de entender qual é o resultado que alguém recebe ao ouvir os comentários de Madhuacharya. Vejam, tentem entender isso. Que benefício nós podemos receber depois que ouvimos o comentário de Madhuacharya? Os quatro Kumaras perguntaram isso para Deva, E Deva respondeu, eles podem alcançar serviço eterno na, e Bhakti. As pessoas que abandonarem o corpo depois de seguirem este Siddhanta, eles recebem Bhakti, devoção pura e serviço eterno. Ah, ah. Mas depois, o que aconteceu? Alguns discípulos desviaram a filosofia. Fazendo o quê? Fazendo kichiri. Kichiri é um, uma comida de arroz misturado com lentilha. Então, é como um angu. Eles fizeram uma mistura de outras filosofias. Mas Baladeva vidya né? Alguns Vaishnavas vão dizer, ah, a única conexão que nós temos com Madhuacharya é a presença de Baladeva Vidyabhushana, famoso por um comentário sobre o Bhagavad Gita. Ele era um discípulo dessa linha. Ele era a, o patra principal, o vaso no qual o Siddhanta Vichar de foi derramado. Ele foi o discípulo da linhagem que conseguiu compreender ah, esse conhecimento. Uh, ele recebeu Shiksha de Srila Vishwanatha Chakravati Thakur, o autor do Madhurya Kadambini. Uh, nós estamos falando, Baladeva Vidyabhushina eh, nasce em 1700. E uh, ele era uh, o discípulo mais perfeito da nossa linhagem daquela época. E é ele que recebe o Siddhanta Vichar perfeito de Madhuacharya. Então, o que aconteceu? Na nossa Gaudia Sampradaya, no nosso Parampara de Shamananda Prabhu, existia este Vaishnava, chamado Shri Rada Deva Prabhu. É ele quem vai converter para o Vaishnavismo Baladeva Vidya que tinha uma iniciação na linhagem de Madhvacharya. Hum. E ele vai uh, desafiar Baladeva Vidya Bhushana. Eles vão dizer, olha, se você me derrotar, eu aceito você como guru. E se eu derrotar você, você vai ser meu discípulo. E eles fazem esse pacto. Uh, isso é o começo da história uh, de Baladeva Vidya Bhushana, como um Vaishnava. Esse Damodara Prabhu vai derrotar Baladeva Vidya Bhushana. Ninguém poderia derrotá-lo, ele era de uma inteligência extraordinária, mas foi um arranjo de Goranga Mahaprabhu para trazê-lo, nos seus passatempos, para a filosofia Vaishnava. Ninguém poderia derrotar Baladeva Vidyabhusana. Porém, este grande Vaishnava, chamado uh, Damodara Prabhu, pela potência da Bhakti Damodara, ele vai conseguir derrotar e transformar Baladeva Vidyabhusana em seu discípulo. E ele estabelece os seis sandarvas uh, de Shira Jiva Goswami. Na base dos sandarbas, uh, Sri Damodara Pandita vai derrotar Baladeva Vidyabushana e transformá-lo em seu discípulo. Porque os sandarbas de Jiva Goswami Pada são os textos mais elevados que existem. Nenhum pai, ou seja, nenhum sábio, consegue... Superar as evidências apresentadas nos seis sandarbas. Então, Baladeva Vidyabhushana ficou surpreso com as argumentações daquele que se torna seu guru, um, Shridhamodara Prabhu. E ele se rende a Shridhamodara Prabhu. Essa é a história. E é por isso, Bhaktivinoda Thakura explica que nós vamos conseguir esta joia dentro do nosso Parampara. Baladeva Vidyabhushana é uma das mais brilhantes joias da nossa sociedade gaudia, diz Bhaktivinoda Thakur, pessoalmente. E ele é, ele se submete aos pés de lótus de Shirirada da Mudara Prabhu. Então, existe também essa conexão com Madhvacharya através dessa personalidade de Baladeva Vidyabhushana o grande comentador do Bhagavad Gita que se rende a Damodara Prabhu e que mais tarde vai ser Shiksha discípulo de Srila Visvanatha Chakravati Thakur, o autor do Madhurya Kadambini. Então, o que é estabelecido por Baladeva Vidya ah, Ele vai estabelecer a conclusão do pensamento de Madhvacharya. Aquilo que foi escrito que foi compreendido pela Madhuva Sampradaya por Baladeva Vidyabhushana é definitivo, diz das Babaji Maharaj. Nós não vamos é, querer recomentar tudo isso. O Siddhanta de Madhuacharya é trazido de maneira é, perfeita por uh, Baladeva Vidyabhushana num livro chamado Prameya Ratnavali. E Bhaktinoda Thakur vai estabelecer isso, que não existe diferença grande entre o Siddhanta de Madhvacharya e o nosso Gaudiya Siddhanta, explicado por Chaitanya Mahaprabhu. Ou seja, a essência do que Madhvacharya disse e a essência do que Mahaprabhu disse são não diferentes. Eles estão estabelecendo a mesma filosofia, diz Bhaktivinoda Thakura. Nós podemos comparar as duas filosofias. Se vocês vierem, nós podemos comprovar o que Bhaktivinoda Thakura diz que Bhaktivinoda Thakur diz, faz uma conclusão sobre o pensamento de Mahaprabhu que é idêntica à conclusão que Baladeva Vidyabhusana faz do pensamento de Madhuacharya. Portanto, nós podemos dizer que somente Madhuacharya é o grande é, é, herói que quebra o Mayavada Siddhanta. Sim, claro, Ramanuja também fez isso, nós vamos falar sobre isso numa próxima aula. Mas Bhaktinoda Thakur vai estabelecer uh, que, apesar de Ramanujya Acharya ter tido sucesso ao destruir a filosofia Advaita Mayavadi, Madhvacharya ainda é considerado aquele que definitivamente uh, despedaça essa uh, filosofia imperfeita. Então, Uh, Parapaksha Girivarja é o livro que Ramanujacharya escreve contra a filosofia Mayavadi. Parapaksha Girivarja. O que significa isso? O raio uh, que destrói a montanha uh, é capaz de, destruir, de quebrar uma montanha de tolices, entre aspas, ou de imperfeições. Né? Então, é o super raio que cai em cima da montanha da filosofia, a doeita e a destrói. Esse é o título do livro, O Grande Trovão, O Grande Raio Destruído. Mas a maneira que Madhuacharya sucessivamente vai quebrar esse Siddhanta depois deste livro e do trabalho de Ramanujacharya é ainda maior. A especialidade de Madhuacharya é ainda superior à filosofia. De maneira mais proeminente, ele destrói a filosofia Advaita Mayavadi. Makhnotta Thakur diz isso, afirma isso. Então, algo muito importante, que na Madhva Sampradaya, na, na linhagem de Madhuva Acharya, eles têm uma grande é, fé na adoração das deidades. Em Vigraha Seva. Vigraha significa na personificação, né, na deidade. Mas quem é o verdadeiro guru de Madhvacharya? Voltando a Madhvacharya agora. Quem é o seu guru? Muito bem, nos nossos passatempos, nos passatempos de Madhvacharya, nós vemos que ele nasceu no sul da Índia, nessa localidade chamada Pajakhetra. No dia de Durga Dasami, no último dia do Durga Puja, é o dia em que Ramachandra vai invadir o Sri Lanka para recuperar Sita. Neste dia Madhacharya nasce. E seu pai chamava-se Naraya Bhatta. Isso é mãe Bedbati. Nós não vamos falar sobre isso, já falamos sobre isso nas aulas dos anos passados, disse Shambhava. Então, enquanto ele cresce, ele manifesta passatempos impossíveis, anormais, fora do comum. Um menino como ele não existe. Em oito ou dez anos, ele completou toda a sua, sua educação. E ele brincava o dia inteiro, e o professor dele ficava muito bravo. Ei, você só brinca, você não está lendo nada? E ele juntava as mãos frente do Guru e dizia, ó grande Acharya, ó Guru Deva, você me deu isso aqui para ler, eu já li. Isso eu, a gente lê em pouco tempo, o, o volume de livros que você deu. Então, sobrou tempo, eu estou brincando. Ah, você me deu muito pouco livro, muitos poucos livros, eu já li tudo. O que, que você está falando? Disse o Guru. Fala então o que você, o que você leu. E ele começou a recitar todos os versos do Veda de Kaur. Então, esse pedaço do Supanishad, chamado Narayaniam. Somente depois de ter escutado o Guru pronunciar esses versos, ele memorizou imediatamente. E o Guru Acharya ficou impressionado. Meu Deus, como é possível ele ouvir isso uma vez só? Ele lembra, se lembrava de tudo intacta e perfeitamente. A pronúncia dele era inimaginável. Meu Deus, como é possível? Pensou o Guru. Então, aos poucos, ele cresceu. E na sua infância, ele fez muitos passatempos impressionantes que nós vamos uh, mencionar no dia do seu aparecimento. Então, um dia, Madhacharya disse... I can I can eu vou estabelecer o Vaishnava Siddhanta e vou despedaçar o Advaita Vedanta. Ele disse para o pai dele, eh, o He's nome original Basudeva. era Vasudeva, o nome de eh, Madhvacharya. Ele disse, pai, o jovem Vasudeva disse, pai, eu vou estabelecer o Vaishnava Siddhanta e vou arrebentar o Adwaita Mayavadismo. O pai fala, can... ah, é, você vai quebrar a filosofia it Mayavadi? It se você conseguir fazer esse pedaço de madeira seca, está vendo o que está aqui na minha mão, brotar no chão como uma grande árvore, eu acredito que você é capaz de fazer isso. Disse seu pai desafiando o jovem Madhuacharya. Se você pegar esse pedaço de graveto seco aqui na minha mão, se você transformar isso aqui numa grande árvore cheia de frutas e flores, eu acredito que você é capaz de fazer isso. O Madhuacharya falou, ok, e pegou o pedaço de madeira seca e colocou no chão. E imediatamente aquele pedaço de madeira germinou e começou a crescer. Ah, e se transformou numa árvore gigantesca. E o pai falou: bom, você é capaz de fazer isso, nada é impossível para você, meu filho. O pai não sabia que ele é um avatar de vaio, do semideus do vento, que é considerado o mais forte semideus dentro do universo material, segundo os Vedas. É como a, acontecia esse passatempo com Krishna, né? Que Krishna também não estudava às vezes, porque ele já sabia tudo. Então, depois ele começou a pregar. Contra o mayavadismo. E o mayavadismo naquela época era tão forte, tão forte. Eles tinham tanto poder que eles eram capazes de mandar matar pessoas. Eles iam se deixar derrotar, eles mandavam matar as pessoas. Eles eram o poder na Índia, o poder religioso oficial. Mas Madhvacharya conseguiu mesmo assim. Eles quiseram roubar todos os escritos de Madhvacharya e jogá-lo dentro, jogar tudo dentro do oceano. Mas Madhvacharya. Conseguiu salvar esses escritos. Porque eles queriam destruir tudo. Muitos Acharyas Mayavadis vieram discutir, brigar, desafiar Madhuacharya, mas ninguém conseguia derrotá-lo. Ninguém conseguia ficar de pé diante dele, discursar diante dele. Eles vieram brigar com ele, desafiá-lo. Mas, finalmente, a chuta Preksha, que era uma personalidade muito proeminente no sul da Índia, Maharaj está dizendo que vai mencionar somente os pontos vitais. A Chuta-preksha era uma personalidade muito importante. E Madhacharya decidiu tomar sannyasi dessa personalidade, a Chuta-preksha. Ele tomou sannyasi no templo de Ananteshwara no templo de Anantadeva, Ananteshvara, Ishvara, E ele queria recitar um livro escrito. Ele queria ensinar algo para Madhacharya, algo novo. Mas quando ele começou a recitar esse livro que ele mesmo estava escrevendo, que o Guru, a Chuta Precha, a estava escrevendo, na primeira parte, ele encontrou 32 defeitos. O discípulo, Madhvacharya encontrou 32 de defeitos na primeira parte do livro, nos primeiros versos. E a Chuta Preksha ficou muito bravo. Como você ousa me corrigir, você é meu discípulo. Veja, mas o defeito está aqui. E ele começou a explicar. E o que ele fez? Madhvacharya começou a recitar o mesmo livro, todo corrigido a favor de Bhakti Siddhanta. O que significa Bhakti Siddhanta? Do, a filosofia de Bhakti, né? nesse caso, personificada por Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakva Prabhupada. Né? Então, ele corrigiu todo o livro do Guru na direção de Bhakti, do, do Siddhanta de Bhakti, de Bhakti Siddhanta. E a Chuta Preksha ficou impressionada. Ele falou, nossa, você corrigiu meu livro de maneira perfeita, que lindo que ficou. E a Chuta Priksha foi forçado a confessar que o conhecimento deste discípulo era maior do que o seu, maior do que o próprio. Ele foi forçado a admitir. Então, ele mudou de nome. Ele se chamava Vasudeva e agora ele recebeu o nome de Madhuacharya. Madhu que significa doce. Madhu significa mel. Como está escrito Adaram, nos Vedas, ou no Kirtana, maduram, o famoso Kirtana, Aduram Maduram, Badanam Maduram, que descreve Krishna como sendo o mais doce, a fonte do que é doce. Madur também significa o Veda e o próprio Krishna, pois Krishna é a fonte de todo o mel, de toda a doçura. O néctar, o êxtase, vem de Krishna. É por isso que ele é chamado de Madhu. O nome de Krishna é Madhu. Então, o nome de Acharya de Madhu Acharya é baseado nesta qualidade de Krishna. Ele recebeu muitos nomes também. Ele recebeu o nome de Ananda Tirtha. Hum, o local Tirtha é o local sagrado. Ananda é o êxtase. O seu guru, a Praksha, acabou realizando um abixeca, uma adoração na qual ele colocou leite e mel na concha sagrada e uh, banhou o discípulo, dizendo ele é um autêntico acharya. A Chuta Preksha fez uma abixeca, uma adoração ao próprio discípulo. Finalmente, então, muitos outros Acharyas, porém, vieram lutar contra uh, Madhva Acharya. Grandes panditas vieram e a Chuta Preksha estava lá para discutir o Bhagavad Siddhanta, as filosofias uh, devocionais. E a Chuta Preksha disse, o que Madhva, meu discípulo Madhva, diz, é o Siddhanta de Vyasadeva. Ele era um homem neutro. Hum, e que não tinha inveja. E ele foi forçado a dizer, olha, o siddhanta de Madhva foi estabelecido, o siddhanta de Anandatirtha, do meu discípulo, é idêntico ao siddhanta que foi aprovado por Vyasadeva. E o que aconteceu? Mais adiante, Madhuacharya vai à caverna de Vyasadeva, do Vyasa. Gufa. Maharaj está dizendo: ah, quando ele vai lá, a, a ida dele lá é muito diferente da minha. Ele diz com toda humildade. Então, Madhacharya foi até lá, até Badrinarayan, na localidade de Badrinarayan, onde está a caverna, a gruta, a Gufa. De, é. E essa devia lá, existem duas montanhas. Uh, existem dois rios e duas montanhas lá. Eu Os dois rios chamam-se Nara e Narayan. E as duas montanhas chamam-se Jaya e Vidjaya. Lá também escorre o rio Alakananda, que é um rio de uma potência incrível. Muito bem. E o que acontece lá? Nara e Narayan, que são dois avatares de Vishnu de Yuga, de Krishna, eles se manifestam para Madhuacharya. Ask, uh, can the, you know, uh, uh, e eles pedem para Madhacharya, você pode explicar, por favor, o Bhagavad Gita? O Bhagavad -gita. E quem e o são Nara e é. Nara é Arjuna, Narayana é Krishna. Então, Arjuna e Krishna, na forma de Nara e Narayana, se manifestam para Madhacharya e pedem para ele, você pode, por favor, explicar o Bhagavad Gita? Vejam... É. A preciosidade de Madhvacharya. Vyasadeva se manifesta para ele também. Os discípulos de Madhvacharya queriam segui-lo, mas eles falam, ele diz, não, vocês não podem vir comigo onde eu vou. Ele diz não, a gente quer seguir você, Gurudeva. Ele diz, não, vocês não podem vir onde eu estou indo. E Madhuacharya vai sozinho lá, fazer as austeridades lá. E Vyasadeva vem. Ah, E ele vem na sua cor azul escura. E Madhacharya uh, se presta, presta reverências no chão e abraça Madhacharya. E abraça Vyasadeva, Vyasadeva de se E ele explica todos os, os, os detalhes mais secretos do Siddhanta. E ele diz para o discípulo, para Madhacharya, você vai comentar o meu Mahabharata. Ah, sim, Gurudeva, com a sua bênção eu posso fazer isso. Vyasadeva vai abençoá-lo. Você pode escrever. O comentário do Mahabharata. Então, ele vai escrever o comentário do Mahabharata dos Upanishads. O comentário do Bhagavatam. O comentário do Vishnu Sahasranama. Ele escreveu 100 comentários do Vishnu Sahasranama. Sahasra significa mil nomes de Vishnu. Os mil nomes de Vishnu é uma oração védica e ele comentou cem vezes a cada um dos versos. E ele pegou um verso dos Vedas que ele explicou de maneira tão profunda, tão esperta, que os panditas ficaram enlouquecidos. Baseado em gramática, ele começava a explicar a escolha de palavra por palavra dos versos a explicação espiritual de cada uma daquelas palavras que foram escolhidas, e os panditas falando isso é impossível, ninguém é capaz de fazer isso. Então, Achuta Preksha, o guru de Madhvacharya, ele comentou o Aitareya Upanishad, é um Upanishad que fala sobre o fato de que Deus criou o homem de que a alma reencarna em três diferentes níveis, três mundos. Né? Nos mundos inferiores, no mundo material e no, e no mundo é, é, celestial. E depois o fato de que a consciência é a essência da alma. Então o Guru disse, se você consegue entender o coração de Vyasadeva, escreva o comentário do Vedanta Sutra. Yes, I can write. E ele disse, sim, então, eu vou escrever. Se você me manda, eu escrevo. E ele começou a escrever o comentário do Vedanta Sutra, do Brahma Sutra, são sinônimos. Tomado então, vai escrever o comentário do Vedanta Sutra. Ramanujacharya também tinha escrito um comentário do Vedanta. Olá? Todas as quatro sampradayas, Vishnu Swami, todos escreveram comentários do Vedanta Sutra. E outros também escreveram comentários. Sankaracharya também escreveu um comentário do Vedanta Sutra. O pai do Advaita, Bhaskaracharya também. Mas, o Siddhanta de Madhacharya era é, maravilhoso. O Siddhanta dele era perfeitamente alinhado, estava perfeitamente alinhado com o Deva. Todos os comentários de Madhacharya estavam em linha com Vyasadeva. Deva. E quem é Vyasadeva? Deva? O que nós queremos dizer quando falamos do seu nome? Vyasadeva é aquele que estabeleceu o Suddha doitavada Vyasadeva estabelece esta filosofia. Ele queria ter escrito sobre a Chintya Beda Beda Tattva. Mas ele não. Ele, na verdade, estabelece o Shuddha doitavada ou seja, o puro dualismo, a filosofia do dualismo puro, a filosofia que diz que a alma é totalmente diferente de Krishna. Mas nós podemos ler o texto de Madhacharya no qual ele vai tocar, ele vai chegar perto de a Beda Beda Tattva. Porque Beda Beda Tattva já existia. Hum, Maharaj vai explicar isso. Então, Madhuacharya vai explicar o Shuddha Dweita Vada, ou seja, a diferença pura entre a alma e Deus. E por quê? Por que Madhvacharya vai falar sobre isso? O que significa Shuddha Dweita Vada? Vada significa o caminho que explica o dualismo. E os Mayavadis estabelecem o contrário. O Shuddha adoeitavada, o monismo, ou seja, a teoria. O monismo são as teorias que definem que a realidade é uma coisa só, ela é um com o todo. Mas os Vaishnavas estabelecem outra coisa. Então, Shuddha significa puro, o puro dualismo. É estabelecido por Madhvacharya, mas ele chega muito perto de estabelecer a filosofia de Mahaprabhu. Tente entender este verso. O primeiro verso com o qual nós começamos esta aula. Você está acompanhando? Você está acompanhando? A maioria das pessoas, porém, não compreende este verso. Está escrito que em infinitos universos, tudo, todas as realidades, mesmo o mundo transcendental, existe uma única filosofia, um único Siddhanta, Krishna. O que é essa Krishna. única verdade? Krishna. Sim, isso é um fato. Mas isso não significa, vamos prestar atenção aqui, que tudo seja indiferenciado. Os Vaishnavas vão estabelecer uma diferença na unidade. Uma unidade na diferença. Esse verso não estabelece o monismo, a igualdade entre a alma e Krishna, e sim que tudo pertence à mesma verdade. O que Sankaracharya estabelece não é verdade. O Bhagavata fala que existe o advaya ad ad ou seja, uma verdade única. Mas essa verdade única, ela é, ela manifesta a tinta b a beda, a cintia, a beda a tata ou seja, que existe uma verdade que tem diferentes energias. Então, uma única verdade, Krishna, esta única verdade é composta por incontáveis diferenças. É isso que os Vajnavas explicam. E as pessoas comuns não conseguem entender isso. Os adwaita mayavades não conseguem entender isso. Esse adwaita é cheio de diferenças. Essa verdade única manifesta infinitas diferentes energias. Sim ou não? Então os Vaishnavas falam de uma unidade na diferença e uma diferença na unidade. Mas os mayavades não conseguem enxergar esse ponto. Uh, o Tatva do Bhagavatam é a verdade absoluta, é Krishna que possui todas as diferenças. Então, no Bhagavatam, esta única verdade que contém tudo é o próprio Krishna. Mas isto é, ao mesmo tempo, a a Beda Veda. É inconcebivelmente. Igual e diferente a tudo, mesmo, a tudo que ele mesmo cria e manifesta. Esse é o ensinamento básico do Bhagavata, mas os Mayavadas não conseguem entender isso. Eles vão dizer que nós somos iguais a Deus, portanto, porque tudo é manifestado por uma única verdade. O Bhagavata não está dizendo que Krishna não tem infinitas energias, dentre as quais a alma, que é diferente dele. Em qualquer capítulo do Srimad Bhagavatam, a Chintya Beda está intrinsecamente explicada. A relação de Krishna com todos os mundos, com todas as divas, tudo se relaciona com o Senhor Supremo na base de Achintya Chintya o que Mahaprabhu queria nos mostrar já estava contido no Bhagavatam. Isso existe eternamente. Shakti, Shakti, Shakti, é, Que Aquele que possui as energias possui incontáveis energias. Isso está já escrito no Vedanta, em muitos versos, muitas orações contém o conceito de Achintya Beda, Beda Tattva, ah, embutido nelas. O Mahaprabhu é aquele que vai manifestar isso de maneira mais clara. Então, o Bhagavatam diz que existe uma única verdade absoluta, mas essa verdade é dona de todos os objetos, de todas as energias. Então, da mesma maneira, Amado Acharya vai explicar esse Siddhanta de Vyasadeva. Ele está dizendo uh, que existe uma, uma pura diferença. O diferen é o contrário do que os mayavads estão estabelecendo ou seja, que Krishna é essa verdade única, mas todos os objetos pertencem ao Senhor Supremo nas suas diferentes qualidades. Madhuacharya, na verdade, já está falando de Beda-Beda-Tattva. Por quê? Ele queria dizer que a grande diferença prevalece, mesmo tendo, sendo tudo Simultaneamente, igual e diferente, a diferença prevalece. Isso está no Siddhanta de Madhuacharya. Ele diz que tudo vem do Senhor Supremo. Tudo vem do Senhor Supremo, significa que o Senhor Supremo e esses objetos estão relacionados. Porém, o Senhor é diferente de determinadas suas energias. Por exemplo, o Senhor e a alma são diferentes. Então, Madhvacharya vai estabelecer cinco diferenças. A diferença entre Bhagavan e as divas, entre Ishvara e as divas, Ishvara e Bhagavan, são a mesma coisa. O Supremo e o controlador. Então, todas as divas uh, são diferentes do Senhor e elas estão se manifestando dentro desse universo, subindo e descendo nos diferentes níveis deste universo. Então, existe uma diferença básica entre o Senhor Supremo e as divas. Entre as jivas e as jivas, entre as almas individuais e as almas individuais. Entre diva e jar, jar é matéria. Então, existe uma diferença entre as jivas e a matéria. Então, nós vamos cantar mais uma. É? Qual é a outra diferença? A diferença entre jar e jar, entre diferentes tipos de matéria. Quem poderia... Dizer que Madhachara está errado. Está errado. Hã? Que não existe diferença entre a alma e a matéria. Ou entre Deus e as almas. Entre uma alma e outra, também existe uma diferença. Entre a alma e a matéria, também existe uma diferença. Entre a, e a, matéria, diferença. Entre a matéria e a própria matéria. E por fim, então, a matéria tem suas propriedades, diferentes átomos têm diferentes propriedades. Então, depois existe, por fim, a quinta diferença entre Deus e a matéria. Essas são as cinco diferenças proeminentes dentro da energia de Krishna, dentro da manifestação da realidade, e não tem sábio no mundo que possa quebrar isso. Essa é a verdade, nós experimentamos isso. Nós gostaríamos de discutir todos os aspectos da filosofia de Madhacharya. ele vai dizer também, ele vai falar deste, ele vai escrever um livro no qual ele menciona, ele vai glorificar Krishna, chamado as glórias de Krishna. Então um dia, Madhacharya era tão poderoso que as pessoas não podiam acreditar nele. Quem é esse? Quem é essa personalidade? Num lugar levaram para ele. 4 mil bananas 40, uh, e 40, uh, 40 uh, uh, galões de leite. Uh, Acho que foram 35 galões, uh, na verdade, Madanujo de xambaba. Ele comeu as 4 mil uh, bananas e tomou todo o leite no mesmo dia. Ele estava expressando as suas opulências. Ele estava It dizendo: Eu é. sou o Vaio, eu sou aquele que. Arranca tudo, que devora tudo, o sol vento. Comeu todas as bananas, tomou todo o leite. Hum? Um dia Madhvacharya estava cantando os santos nomes e descansou embaixo de uma árvore. Na beira de, do oceano. E um homem de negócios. Ele já tinha feito muitos negócios, tinha vendido todas as suas mercadorias no Gujarat, no estado da Índia. Aí ele falou, ah, eu vou voltar vazio com barco-navio, e pegou toda a Gopi Chandan, aquilo com a qual nós fazemos, pintamos a tilaka na testa. Né? Chandana significa sândalo, o sândalo das Gopis, é a essência, o perfume das Gopis a argila, a poeira dos pés de lótus, das Gopis. E ele tinha uma montanha, uma bola imensa de Gopichandana dentro do navio. E aquele navio encalhou num banco de areia. Ele ficou encalhado ali de alguma maneira e não se movia mais. E todos ao, ao redor estavam, nossa, mas estamos presos aqui no meio da água, não tem outro barco. Esse homem ficou muito preocupado e de longe ele viu um sado na, na beira do, do, da água, o E ele começou a rezar: Por favor, me salve, me salve. O meu navio vai morrer, vai, vai estragar, vai encalhar ali, vai acabar a minha vida. Por favor, nos ajude. E Madhacharya faz um mudra com a mão. Ele não faz nada. Ele está sentado e faz um mudra, especial. Ele mexe os dedos e o barco volta a flutuar. E esse homem ficou muito feliz, esse negociante ficou muito feliz. Eu quero lhe dar o que você pedir. Ele foi até a e eu disse, eu, quero, eu lhe dou o que você quiser. O que, que você tem? Eu não preciso de nada. Ah, mas eu insisto. Olha, eu tenho uma bola imensa de Gopichandana. Ah! Então, tá bom. Então, me traga esta, esta, essa néctar de Krishna, Krishna Amrita. Esse é o nome do livro que ele escreveu. E ele, ele recebeu essa imensa pedra de argila dos pés de lótus das gopis. E Madhacharya pegou isso com uma mão só e levantou essa pedra imensa e andou com ela na mão. Enquanto ele estava se movendo, a pedra rachou. Ele colocou ela no chão, e de dentro dessa pedra apareceu uma Murti de Gopala, uma, uma, uma, uma deidade de Krishna, a, a deidade de Krishna que achou da Amarra ah, que representava aquele Krishna. E Madhacharya falou: Meu Deus, a morte de Krishna. Ele abraçou a morte e beijou o rosto da morte. E ele escreve um verso maravilhoso para esse Gopala. Ele escreve esse livro, essa oração para esse Gopala. E aqueles que brigam contra nós de Shambhava, que Madhuacharya adorava Vishnu, não? não entendem que eles adoravam uma forma de Vishnu. Ah, que não é assim. No Bhagavad Gita Mahapurana, na Rasa, Rasa Lila, quando Sukadeva Goswama chama Krishna de Vishnu, ele faz isso para nos lembrar que ele é o sustentador, que ele não é um adolescente qualquer. Isso não significa que é Vishnu que está fazendo a Rasa Lila. Isso significa que Krishna é a fonte de Vishnu. Ele chama Krishna de Bhagavan, de Vishnu, para que a gente se lembre que aquele Krishna, o adolescente de Vrindavana, é o sustentador original. Porque Vishnu não, o senhor Vishnu não faz a dança da raça, só Krishna faz a dança da raça. Então é por isso que Madhacharya também às vezes chama Krishna de Vishnu. Todos os avatares de Krishna não podem ficar na região da Rasa-lila, todos eles se afastam, porque só Krishna pode estar presente na dança com as gopis. Então, Vishnu aqui significa Krishna neste verso, para não nos deixar especular, né? A, a ideia de que uh, Krishna namore com as golpes. Ele está dizendo, senhores, ele é Vishnu, ele é o um sustentador. Ele não tem relações materiais. Ele é o onipresente Vishnu. Esse é Krishna. Este Vishnu é Krishna. Vishnu está Vishnu tem então, Maharaj está explicando que o Vishnu, neste verso, não é o senhor Vishnu Narayan, e sim o fato de que Krishna é a fonte desse controlador, desse sustentador. Aonde é que Krishna não está, aonde não está sentado o senhor Supremo. Em todos os lugares ele está, ele está. Seus rostos estão em todas as direções. Sukadeva Goswami responde a Parikshit Maharaj. Por que Parikshit Maharaj você vai ter algum tipo de dúvida? No coração das golpes, no coração dos esposos das golpes, Krishna está lá. Se Krishna vai dançar com as gopis de uma forma pessoal, qual é o problema? Ele é o marido universal de todos os seres, de todas as coisas. Krishna não tem contaminação. Krishna está no coração dos esposos das gopis. Então, que tipo de eh, contaminação você imagina que possa ter acontecido se ele é o absoluto? Então, Madhuacharya, na verdade, está adorando Krishna Tattva E por isso, Mahaprabhu fica muito feliz. Ele vai para todo o sul da Índia e não vê ninguém adorando Krishna. Todos estão adorando Narayan, Vishnu Narayan, no sul da Índia, Varaha, Nishimha. Quando ele finalmente encontra Krishna, uma representação de Krishna como vaqueirinho, Mahaprabhu começa a dançar. Porque é muito raro compreender este fato e adorar de verdade o Senhor Krishna. Então, Madhvacharya, nós ouvimos, ele tem uma deidade de Rama também. Em Tritayuka, Dharata eh, dasarati, o pai de Rama adorava uma, essa deidade, e essa deidade chegou até as mãos de Madhacharya. Por que não? Ele é Vaio, Então, vayu é Hanuman também. Então, vai o avatar na forma de Hanuman e, em outra forma, ele adora Krishna Chandra, Ele adora as duas deidades. Madhacharya escreveu sobre Krishna. Coisas lindíssimas. E aí você entende o seu coração. Não precisamos brigar sobre isso. Se eles vão... É, Interpretar mal este fato, dizer que Madhacharya queria estabelecer Mukti, como nós falamos no começo da aula, isso é um equívoco. Os quatro Kumaras e Ananta Deva vão dizer, ah, ele vai levar as pessoas até Bhakti. Quando os quatro Kumaras perguntam, qual é o resultado de ouvir isso? Hum, é o serviço ao Senhor Supremo, ao Supremo Vishnu. E o que significa Mukti para o Gaudiya Siddhanta? Mukti significa, na verdade, a liberação, né? o significado científico da liberação é alcançar o serviço eterno do Senhor Krishna. Porque uma, uma Mukti, uma liberação impessoal no Brahma, ninguém quer. A verdadeira Mukti é Seva. Então, Ananta Deva vai estabelecer isso. E quem sou eu e você para contradizer a Deva? Então, você pode ler o livro sobre Krishna que Madhacharya escreveu, jorra néctar de cada pedacinho do livro. Que vai glorificar Krishna, amar Krishna. Neste livro, Madhvacharya queria, porém, manter as restrições, as limitações da filosofia estabelecidas para ele pelo Senhor Supremo. Cada um, cada um dos enviados do Senhor Supremo vem para cumprir a sua missão. As pessoas achavam que querem encontrar defeito nessa filosofia. Por que, que Ramanujá não falou sobre isso? Ramanujá veio ao mundo material por, um, por cumprir uma missão específica. Madhacharya para cumprir outra missão específica. Shankaracharya para sua missão. Eles são enviados para o, pelo Senhor Supremo para determinadas missões. Eles fazem só até aquele limite. At Por que então Vrindavan Das Thakur teria escrito? Por que ele escreveu uh, writing, no, uh, no Chaitanya uh, Bhagavata? Eu vou escrever só até aqui, mais adiante Vyvar, a outra pessoa vai escrever Vyvar, mais. Ele era o próprio Vyasadeva nos passatempos de Gauranga das Thakur, escreveu isso, eu vou escrever só até esse ponto e mais adiante alguém vai completar o que eu não escrevi. Hum, por que, que ele escreveu isso? Porque isso é algo comum no serviço a Krishna. E mais adiante, Krishna Das Kaviraj vai aparecer. Ele é a própria Kasturi Manjari. Kasturi Manjari, que vai escrever o Chaitanya Charitamrita, completando a narração dos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, isso é um sistema que Krishna. É, é, diferentes mestres, diferentes personalidades cumprem específicos, específicas missões. Então, Madana Mohan. E grandes Vaishnavas, a deidade de Madhana e grandes Vaishnavas, pediram para Krishna das escrever. E ele começou a coletar todos os documentos de Swarupa Gosai, de Raghunath Gosai, para escrever os passatempos, Shaitanya Mahaprabhu. E todos os Vaishnavas pediram para ele, por favor, escreva. E ele disse, eu estou tão velho, estou com quase 90 anos, como é que eu vou começar a escrever isso agora? E eles falaram, vamos, vamos ver se a deidade te dar essa ordem. Eles foram até o Then, templo de Madanamohan e o Pujari deu um, uma mala, uma guirlanda, e Madanamohan devolveu a guirlanda. E todos gritaram, Jai Ho, Jai Ho. E eles pegaram essa guirlanda e colocaram no pescoço de Girishinadasca Kaviraj. O Pujari não sabia desse motivo. Ele simplesmente colocou a guirlanda no pescoço de Krishnadas Kaviraj. Eles entenderam que a Deidade estava de acordo que ele escrevesse este livro. Então, ah, como no caso de Bhakti Siddhanta Propada, que recebe, na, quando era bebê, uma guirlanda de Jagannatha. Hum, todos os acharyas são importantes e especiais, mas a especialidade de Bhakti Siddhanta Vem de Radharani, Madhacharya é vaio. Mas para o Siddhanta é uma expansão da própria Hiradharani, então ele ainda é considerado ainda mais especial. Para o Pada Siddhanta é Nayana Mani Manjari, ele é a joia a, azul dos olhos de Radharani. Aquilo que vem de Krishna é considerado menos importante pelos Vaishnavas. Esse é o Siddhanta. Se alguém vem de Krishna, ok, é muito importante, mas se vem de Radharani ainda é mais importante. Pois ela é a personificação da adoração. Krishna não sabe como servir a si mesmo. Era darani quem é essa? Quem mantém essa especialidade, essa personificação desse serviço. Como o Prabhupada Bhaksidanta. Por isso, nós não temos o que Bhaksidhanta nos deixou de nenhum acharya em toda a criação. O Siddhanta, escrito, colocado por, pra, em prática. É, explicado por Bhakti Siddhanta, é idêntico ao que Radharani teria explicado pessoalmente. Se Radharani tivesse vindo aqui para se sentar e explicar o Siddhanta, ela explicaria como Bhakti Siddhanta. Muito bem. Madhuacharya, Madhuacharya conseguiu, alcançou o sucesso de destruir filosoficamente o pensamento Mayavadi. Ele veio a mesma filosofia baseado no Prameyaratnavali, escrito por Baladeva Vidya O O que Baladeva Vidya Bhushanam escreveu? você encontra nos textos de A mesma filosofia. A ta, o tatua é único, a verdade é única, mas ela manifesta diferentes energias. E assim, Madhacharya estabelece esta verdade. O Senhor Hari é cheio de energias, é cheio de Shaktis, diferentes Shaktis. Madhacharya não vai contrariar esta verdade. Ele poderia ter dito... O Senhor é cheio de raças, cheio de êxtases. Todas as almas, elas podem estar influenciadas por maya, mas elas podem sair de maya pelo poder de Shit shakti de swarup-shakti, da forma eterna que nos é concedida pelo Senhor Supremo pelo conhecimento, através do conhecimento eterno. Então, as jivas estão sendo influenciadas agora por maya, mas elas existem para sair desta condição, desta prisão. Elas podem se liberar de maya completamente. Madhacharya vai dizer isso. Mahaprabhu, o que, que ele faz? Ele vai pegar esta concepção e vai adicionar uma palavra, a chintya. Beda já existia. A diferença na igualdade já existia, mas Mahaprabhu vai colocar esta palavra. que no Bhagavatam já está presente, por, escrita por Deva. A Atintia significa impensável. Isso que é adicionado por Mahaprabhu harmoniza as quatro sampradayas. Hum. Então, todas as filosofias até Mahaprabhu estavam incompletas, pois Mahaprabhu dá esse toque final. Ele vai dizer, ele vai falar de Beda-Beda beda como Atintia-Beda-Beda-Tattva, ou seja, essa concepção de igualdade e diferença simultânea é algo impensável, é algo que está além da razão. E ele harmoniza todas as sampradayas dessa maneira, compreendendo. Que nós temos que acreditar em Atchintya Beda Tatva para poder concluir uh, o trabalho filosófico da alma condicionada neste mundo material, seguindo esta instrução perfeita de Mahaprabhu. Então, Bhakti Thakur, Vai dizer, nós somos a Madua Gaudiya Sampradaya. Nós estamos totalmente alinhados com Madhavacharya. Todos aqueles que seguem estão Jiva Goswami Pada. Eu posso provar isso. Nos escritos de Jiva Goswami, ele ora para Madhacharya. O que, que ele diz? Ele diz, na base do Siddhanta Vichar, dos, dos grandes Vaishnavas, dos Vrida Vaishnava, e quem é Vrida Vaishnava? Amado Na base deles, do que eles escreveram, eu vou é, falar sobre esta filosofia. Antes de escrever os seis Sandarbhas, Shiradiva Goswami faz essa oração, essa invocação, aos pés de lótus de Madhuacharya. De que Acharya, ele está falando de Madhuacharya. No primeiro verso do Sandarbhas, ele escreve isso, no comecinho do Sandarbhas. Como é que nós poderíamos dizer que nós não temos conexão com Madhuacharya? Portanto, Bhakti Thakur vão dizer, aqueles que entram na Gaudiya Sampradaya e não obedecem e não acreditam que nós temos uma conexão com Madhuacharya, eles são tolos. Criminosos, inimigos do, da Gaudiya Sampradaya. Mas nós queremos rejeitar as coisas. Hoje em, dia, hoje em dia, a coisa está tão complicada que quem vai eliminar quem? Quem vai expulsar quem? Se você quiser proteger o seu não tome cuidado. Não se exponha. Não saia correndo. O Harikata é mais importante do que sair correndo. Aquele dia eu briguei com ele. Você veio depois do Harikata para você não traduzir? Eu sei o seu humor. Você não pode se esconder. Se você não, trans... se você não traduz, que... como é que as pessoas vão conseguir receber o benefício? Então, quando você não traduz, é porque você é contra a tradução. Você pode até ficar bravo comigo, mas eu não ligo. Essa é a verdade. Madhacharya, Madhavendrapuri, Ishvara Puripada, todos estão conectados com Madhvacharya. Madhavendrapuripada é a, o pilar da Gaudiya Mata, do Gaudiya Bhajana. É aquele Vaishnava é para quem a deidade rouba o arroz doce. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que ele é o pilar da Gaudiya Mata. E ele está conectado com Madhvacharya. E o que Prabhupada disse? Ele vai nos mostrar a nossa conexão. O nosso mantra para Pará e o Bhagavata para Pará está reconciliado. Purnapragya é um outro nome é, de Anantatirtha, de Madhuacharya. A Chutaprikṣa era o seu guru, mas ele também era conhecido como Tirtha, como a, o, o local do, do êxtase sagrado, ou Purna Pragya. Pragya significa inteligência, Purna significa completo, ele é a inteligência completa. Como, ba como Baladeva Vidyabhusina glorifica Acharya. Os escritos deles são maravilhosos e extensos. Então, até o último dia da sua presença no mundo material, Madhavacharya luta contra os Mayavadis. Ele vai erradicar a fundação dos Mayavadis, joga isso fora longe. Eles eram muito, ele era muito poderoso. Você não sabe. Shankaracharya. Então, os mayavades que seguem Shankaracharya tinham uma teoria e eles mesmos se derrubavam a própria filosofia. Vejam, eles diziam que, Madhu, que Shankaracharya voltou, nasceu novamente. Isso não sou eu que digo, eles dizem isso. Eles dizem que Shankaracharya abandonou o corpo e voltou. Ah, não Madhva, Shankaracharya, eles diziam Shankaracharya abandonou o corpo e nasceu novamente. Então, a gente pode dizer para eles, então, vocês são mentirosos, porque vocês falaram que Shankaracharya era o Brahman, que ele ia abandonar o corpo e se unir ao Brahman, então, como é que ele volta para cá? Então, você está mentindo, você está mentindo. Então, não tem uma reencarnação de Shankaracharya, se Shankaracharya é o Brahman. Você diz que depois que você alcança a perfeição, você abandona o corpo e alcança o Brahman. Então, como é que esse outro acharya aqui, vocês vão dizer que é a reencarnação de Shankara? Então, vocês estão mentindo. A filosofia de vocês não pode funcionar, porque se a pessoa alcança a perfeição e nunca mais volta e vira o Brahman, como é que esse aqui é a reencarnação de Shankara? Então, na época de Madhacharya, aproximadamente 800 anos depois da manifestação de Shankara, eles diziam que o acharya deles era a reencarnação de Shankaracharya. Dá para entender? A Shankaracharya acontece mais ou menos 1.200, 1.300 anos atrás. E vem muito depois. Mas na época de Madhvacharya, eles diziam que tinha uma reencarnação de Shankaracharya aqui. Eles, eles alegavam isso, olha, aqui no Kerala Shankaracharya renasceu. Ah no Kerala, na, na região no sul da Índia. E eles queriam derrotar Madhacharya, mas Madhacharya tinha uma filosofia perfeita. Ele alcançou o sucesso. Mesmo em Varanasi, neste pequeno porto na beira do Ganges, onde Mahaprabhu ensinou o Sanatana Goswami, naquele mesmo lugar houve uma discussão entre os Mayavadis, os Acharyas Mayavadis, e Madhacharya. E o que aconteceu? A briga durou horas e horas e horas, uma discussão filosófica, um debate, e Vyasadeva apareceu no céu e disse, não briguem, parem com isso. Ele tem razão, Madhuacharya tem razão. Parem com isso. Porque qualquer tipo de discussão, de briga, Nunca é a solução. E Madhvacharya disse, ele está certo. Madhava está certo. Ananda Tirta tem o Siddhanta perfeito. E assim a discussão, aquela assembleia foi dissolvida, porque Vyasadeva se manifestou ali. Quem é a maior autoridade? Ele que é o compilador de todos os versos, de todos os shastras, de todas as escrituras. Então, você pode trazer qualquer tipo de escrito. Todo o vichar de Madhvacharya, se não foi reescrito -re por algum tolo, ele aponta para a mesma conclusão. Hoje em dia, as pessoas estão querendo distorcer os escritos de Prabhupada Bhakti Siddhanta. Eu posso mostrar para vocês. Me estão reescrevendo o Siddhanta vichar de Rupa Goswami, de Sanatana Goswami. Eu posso mostrar para vocês. Mas eu não quero lutar com ninguém, mas essa é a situação. Agora as pessoas estão em grande confusão de quem seguir quem não seguir. Eles dizem, ah, não vá ouvir os, os devotos puros. Eles nunca permitem. Os grandes, assim chamados acharas, não deixam ninguém vir uh, ouvir o que nós estamos dizendo aqui. Eles falam, não vá lá. Abertamente eles falam, não vá lá ouvir Shandas Babaji Maharaj. E eu fico triste. O que eu posso fazer? Dishambhava, mas nós oramos para receber a misericórdia de Madhuacharya. Muitas coisas eu gostaria de falar sobre ele, mas nós vamos esperar ao dia do seu aparecimento. Então, BADANTI TAT TATTA BIDAM SATTAM YADJANAM ANTHAYAM BRAMMETI PARAMATMETI BHAGVANITI SHABDATI VAMCHA KALPADURVASYAKI PASINDIBHAVASYA PATITANANG PHAVANUVA VASHNAPI é Jai, Silamada Charja, Jai, Jai, Jai, Jai, so Jai,